Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo Pai Santo eu não te rogo somente por eles Mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra Para que todos sejam um Como tu Pai estás em mim e eu em ti e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. Para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste, e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais. Para que o amor com que me amaste Esteja neles E eu mesmo esteja neles Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podem sentar Meus irmãos e minhas irmãs Nesse evangelho Jesus roga pela unidade dos cristãos Desde os apóstolos até nós Que acreditamos na sua palavra Jesus revela que nos concedeu a glória que recebeu de Deus, a fim de que possamos dar testemunho de que Ele é o enviado do Pai. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, o mundo só irá reconhecer que Jesus é o enviado do Pai, quando nós, os cristãos, vivermos a unidade, compartilhando o amor do Pai, que Jesus é veio trazer para nós, por meio do Espírito Santo. A melhor maneira de dar testemunho de que realmente cremos em Jesus Cristo e que Ele é o nosso Senhor, é viver a unidade nos nossos relacionamentos. A unidade, meus irmãos e minhas irmãs, é uma demonstração de que nascemos de Deus e somos um com ele, porém, dependemos dele. Portanto, a unidade é uma prova de humildade. A unidade com Cristo é a mais importante expressão da verdade, pois dela parte todo entendimento e compreensão, que precisamos viver nas nossas relações conosco e com nossos irmãos e irmãs. A unidade entre os seus filhos, que somos cada um de nós, e irmãos uns dos outros, é desejo do coração do Pai. Na maioria das vezes, nós pedimos ao Senhor em nossas orações, saúde, prosperidade, sucesso profissional, proteção, trabalho e etc. Mas, de fato, nós deveríamos também, em nossa oração, implorar a Deus pela unidade nas nossas relações interpessoais. Seja na família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade. E que o mundo também possa viver essa experiência da unidade. Irmãos e irmãs, podemos ser diferentes um dos outros, podemos ter ideias, opiniões diversas, porém, precisamos ser iguais na mentalidade do amor. O amor nos une, o amor nos aproxima, o amor nos faz ser iguais, o amor nos coloca todos no mesmo nível onde não existe melhores ou piores, mais ou menos, no amor somos todos iguais, no amor nós vivemos esta experiência da unidade. A perfeita unidade se dá então entre o pai e o filho, porque ela é gerada no amor que é o Espírito Santo, formando assim... A Santíssima Trindade. O Espírito Santo é quem opera em nós e faz milagres de reconciliação e amor. Por isso, na nossa vida, o Espírito Santo precisa ser a base que sustenta as nossas diferenças, a fim de que também pudéssemos viver a primeira regra de Deus, que é o amor. Com esta base sólida, Poderemos então, de fato, viver a unidade como, conforme a vontade de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nesta noite, queremos pedir, suplicar o Espírito Santo, que nos conceda a graça de vivermos a experiência da unidade. Sermos mais unidos dentro de casa, na nossa família. Vai ter diferença? Vai ter. Vão ter pontos de vistas contrários? Vai ter. Mas isso não é ruim, isso é bom. Porque enriquece, a diferença enriquece. A indiferença não é para separar. A diferença é para somar. Pontos de vistas diferentes não é para brigar, não é para arrumar conflito, não é para causar divisão, mas é para descobrir o novo para descobrir o novo, que existe, que os pontos de vista diferentes promove diálogo. E no diálogo surge o novo, e quando surge o novo, tem a ação do Espírito Santo. Então nós queremos pedir o Espírito Santo que a gente seja muito unido dentro da nossa casa, na nossa família, sejamos unidos no nosso ambiente de trabalho, sejamos unidos dentro da igreja e no mundo com todas as suas diversidades que existe, <risos> política, econômica, social e tantas outras realidades, que possamos também percorrer a via da unidade. Supliquemos isso então nesta noite ao Espírito Santo. De pé, vim de Espírito Santo. Enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.